Eu sou feito de flecha, linha e papel Com balanço do vento vou até o céu é A linha, garoto, que eu quero subir Quero chegar no céu antes da chuva cair Eu quero ouvir os anjos lá no céu rezando Mas quero a garotada aqui na terra cantando Me segurar, vale de garoto para mim não fugir. Ver me teme penteando para não fugir. Na linha garoto que eu quero fugir. Quero subir no céu antes da chuva cair. Eu quero ouvir os anjos lá no céu rezando. Mas quero a garotada aqui na terra. e papel Com balanço do vento vou até ao céu Da linha garota que eu quero subir Quero chegar no céu antes da chuva cair Eu quero ouvir os anjos lá no céu rezando Mas quero a garotada aqui na terra cantando Eu quero ouvir os anjos lá no céu rezando Mas quero a garotada aqui na terra cantando Alá, Tabaréu, alá, Tabaréu É de linha de carretel Alá, Tabaréu, alá, Tabaréu Garoto para mim não fugir, viver me entediando para não cair. Da linha, garoto, eu quero subir, quero chegar no céu antes da chuva cair. Eu quero ouvir os anjos lá no céu rezando, mas quero garotada aqui na terra cantando. Eu quero ouvir os anjos